Fala, jogador! Tudo bem com você? Olha, meu amigo, hoje a gente vai falar aqui mais uma vez sobre a Rockstar, essa empresa que eu gosto demais, cara. É uma empresa, assim, acima da média para mim, juntamente aí com, as, com os estudos da Sony que fazem aí os grandes jogos. Para mim são os únicos dois players do mercado aí que realmente fazem um trabalho de excelência dentro do mundo dos jogos e aí a gente teve um rumor aí eu não vou falar da onde que veio do, tem tudo na internet aí se quiser procura tá é mas assim é a mesma coisa que a gente falar que o Instituto de Meteorologia falou que hoje de tarde vai ter chuva apesar de ser um se alguma coisa assim que tende a acontecer pode ser que não aconteça né então assim mas eu quero trazer aqui não isso mas assim o, o quanto isso seria benéfico que aliado a, aos rumores supostos aí a respeito dos GTAs antigos Três de San Andreas Que poderiam vir com um remake interessante por parte da Rockstar Talvez aí, a depender do resultado desses GTAs A gente possa ter também um Red Dead Redemption remake Vindo aí por parte da Rockstar E eu acho isso extremamente interessante Porque vai ditar um novo sentido para o remake né? A gente vê aí que os remakes em sua maioria saíram porcamente feitos ao longo dos anos. A gente teve aí o Resident Evil 2 Remake, que foi um excelente remake, vindo por parte da Capcom, algo que ficou extremamente interessante. aí partiram para o 3 já não ficou tão legal, apesar de ainda ser um jogo muito bom. P pelo preço correto, ele é um jogo que realmente vale a pena. Mas aqui a gente está falando de uma gigante que é a Rockstar, que vai trazer aí... Cara, é... Quando saem esses rumores assim, alguém já, já mandou a, a bronca, já teve, a própria empresa manda essas coisas aí pro, como se fosse rumores só pra ver assim, ah, será que, qual é o nível de, de interesse do público a respeito disso? Então saiu em tudo quanto é, portal de notícia e tal, galera comentando, ou seja, o nível de interesse é grande isso pode vir até por parte da empresa, é, é uma estratégia de mercado. Então não venha, não venha com, ah, o cara é o, é o dono do, do rumor lá, é o... É o pico dos rumores e tal Não é assim né, Que acontece Isso aqui é uma, é uma medida que a empresa tem Para ver o nível de interesse que a gente tem E o nível de interesse nesses remakes é muito grande Porque a gente confia no trabalho da Rockstar Então esse é um ponto que a gente tem que pôr ah, na mesa também ah, o, o trabalho da Rockstar nos seus jogos é muito bom E ela vem trazendo isso ao longo dos anos ela não teve uma queda. Tem muitas empresas que tem altos e baixos, né? Trazem jogos muito bons, depois um mediano, talvez outro muito bom, aí fica ali uns dois, três muito bom traz um meia bomba. Então, as empresas têm é, esse, essa tendência. Hoje em dia, mais jogos de medianos para baixo, né? A maioria das empresas tem jogos assim, de medianos para baixo, tendendo a buscar o maior número de pessoas e não a qualidade do jogo em si. Mas a Rockstar é uma empresa que realmente traz aí um nível de excelência, um nível de qualidade extremamente alto. Haja visto o GTA V, que é um jogo já antigo, né? Que a gente tem aí um jogo antigo, mas que até hoje recebe os ports para as novas gerações. Vai vir com um porte para a nova geração de novo. E é um jogo que mesmo muito antigo ainda está na cabeça da galera. A galera gosta de jogar e realmente é um jogo excelente. Eu acho que você não deveria ficar num jogo tanto tempo, porque não é saudável. Mas, dentre as opções do mercado, realmente jogar um jogo vindo por parte da Rockstar Vai ser melhor para você sim Então, o Red Dead, é, Dead Redemption é um jogo que muita gente conhece Mas nem muita gente jogou, né? Então ele foi, saiu lá em faz muito tempo, cara, 2010, para Playstation 3 Ficou lá nos consoles e é um jogo assim, a maioria da galera Não jogou Ele teve aí 15 milhões de unidades vendidas Desde a última atualização que teve lá em 2017 Ou seja para um jogo de tanto tempo assim E que é considerado um jogo bom Mesmo as pessoas não terem jogado É uma média baixa né? Daria pra estender Daria pra, pra colocar mais Vindo aí uh, Isso aí é um número que, que o GTA V Faz em sei lá, um ano vende isso aí cara Então é... Se não tiver nenhum marketing, né? Se tiver marketing pode vir até mais. Então, é um jogo que tem um potencial muito grande e a repercussão do Red Dead Redemption 2 foi muito boa. Né? A galera descobriu um, um tipo de jogo, que é aquele jogo mais lento, que traz uma história densa, um conteúdo muito grande, um conteúdo muito bem trabalhado, personagens extremamente profundos e a galera realmente gostou. E, e vindo por parte da Rockstar, a gente tem aquele nível de qualidade extremamente grande que somente eles conseguem trazer para o mercado então Red Dead Redemption Remake pode vir a ser um dos melhores remakes que a gente já viu até hoje haja visto aí Resident Evil 2 Remake que foi o melhor até o momento pelo menos no meu ponto de vista no ponto de vista de muitas pessoas aí que gostam de jogos de pessoas que entendem bem sobre o assunto então se a gente tiver realmente esses remakes vindo por parte da Rockstar com certeza a gente além de receber aí jogos que cara ser sincero a, a galera jogou talvez já não se lembra mais do, do conteúdo do jogo né já, é, faz muito tempo já deu tempo de você esquecer é, é lógico que o que o core né a, aquele esqueleto você não se esquece você vai você lembra lá do ar e tal do que aconteceu do que mas você não lembra tudo então você tem aí um espaço muito grande para trabalhar a Rockstar tem esse espaço legal para trabalhar. E isso vai dar um respiro para a Rockstar. Porque a tendência é que ela traga uh, um GTA VI acima da média. Né? Mas para ela fazer esse trabalho, ela precisa de tempo. Então, esses remakes vão servir mais como um fôlego. É, é como se fosse aquele último fôlego que ela toma lá em cima para fazer aquele mergulho bem, bem profundo. Né? Então, haja visto que GTA VI deva ser um jogo... É extremamente revolucionário do ponto de vista de técnicas de uh, jogabilidade, de profundidade. Assim como a gente tem visto, trazer esses remakes vai dar aquele espaço necessário para a Rockstar respirar melhor. Né? Eles, já, eles já fazem é, isso com GTA V. O GTA V, né? o GTA v ele é a carta na manga que eles têm para eles ficarem colocando conteúdo às vezes muito besta, que eu não concordo, mas sim, que entretenha a galera enquanto eles fazem algo melhor ideia né? Dead Redemption 2 veio para mostrar que é possível Então nós estamos realmente uh, aguardando que esses rumores se concretizem Acho que todo mundo é a favor disso Não, não tem é, por que você não querer que isso aconteça Porque são jogos aí bem antigos Jogos que já, já se esqueceram, né? já ficaram ali Apesar de terem o seu nome gravado na história do games a maioria da galera já se esqueceu de como que é realmente o jogo e é uma boa oportunidade para quem não teve a, a opção né de jogar lá no passado quando a gente se impressionou se impressionar agora porque talvez quem vai jogar hoje esses jogos é, não se impressione tanto quanto a gente se impressionou quando a gente viu aquele nível de detalhamento aquele nível de gameplay aquele nível de gráfico que para a época era muito interessante sim apesar de hoje já ser um pouco defasado então é, estamos aguardando aí Se tiver mais informações a respeito disso Informações concretas, eu não vou trazer mais rumores Porque tá, já está bom ah, O que vai aparecer na internet aí Você vai lá e pesquisa, se informa E aqui a gente dá apenas a nossa opinião Beleza? Então um grande abraço para você E até mais